Olá, tudo bem? Aqui é o Marcelo Biscola, fundador da Artnet Digital. Estou passando aqui para te falar de um treinamento que vai ter aí logo mais um treinamento online de um amigo, Paulo Bach. Ele que esteve aqui mais ou menos uns dois meses em Suzano, dando uma palestra sobre neurosemântica, algo bem interessante para controle dos mais diversos tipos para se potencializar. E lá tive a sorte de ganhar um curso e agora ele vai dar uma palestra online, gratuita. Não percam, deixa aqui a... em algum lugar, você vai ver uma inscrição para você fazer, porque acho que vale a pena, para a gente se conhecer um pouco mais o que é essa ciência nova. E na sequência, você vai dar uma olhadinha no vídeo que eu fiz com ele, no final do curso, onde ele fala sobre um pouco sobre a neurosemântica. Aproveitem, até mais, Marcelo. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com o meu novo amigo, Paulo Bach. Ele que é um grande estudioso aí da área do comportamento humano, tem já cinco faculdades nessa área, né, que você comentou, e também especialista na neurosemântica. Fala um pouco de você, Paulo, um pouco da sua trajetória nos estudos nesse campo do, da engenharia humana. Tá, é, na verdade, o da engenharia humana vem por isso, que a minha primeira formação é de engenheiro, depois, outras pós-graduações em gestão... É também com a produtividade e tecnologia de processos na, na PoliUSP. Porém, a entrada nesta área do desenvolvimento humano, ela de fato, Marcelo, ela começou por mim. Eu me interessei na década de 90, em 90 de fato, porque eu precisei. Bacana. É, eu precisei. Eu vinha me desenvolvendo, estudando, aplicando como consultor, como é, implantador, de processos pelo país é, eu precisei para mim para me sentir melhor, ou seja para o lado espiritual, seja para o lado é, então né, de qualidade de vida ou de bem estar e também de resultados. O que ocorreu é o seguinte eu passei é, por volta de uma década experimentando coisas um tipo de formação, outro tipo de treinamento, outro tipo de é, curso é, os mais Sempre variados. voltado para o desenvolvimento humano? Nesse caso, sim. É, as partes técnicas eram uma coisa e esses aqui eram para o desenvolvimento... o é, meu próprio desenvolvimento. Não era nem esse o propósito no início. Tá? O certo. propósito era eu me desenvolver. E a, atualmente a sua área é mais voltada mesmo para a neurosemântica? O que aconteceu? Exatamente. O que aconteceu, Marcelo, foi o seguinte. É, chegou um momento que eu percebi que as minhas consultorias em empresas pelo país, de norte a sul, aí, eu saquei que a parte técnica, um bom projeto, a qualidade, a coisa bem estudada, era somente uma parte. De fato, o que fazia a diferença maior era o lidar com as pessoas. Então, o projeto precisava ser bom, isso é ponto de partida, tem que ser um bom projeto. Tem que estar um bom plano de marketing, uma boa proposta, ok. Porém, fazer acontecer, isso dá resultado, aí existe algo entre uma coisa e outra. Então, existe um estudo no norte-americano, é, do Clancy, que mostra que lá os bons planos de marketing, 80% deles não vai, é, se diz faz água, na implantação, na hora de fazer. Então, certo. quando eu fiz um BA na, na FEA, na USP, né? na, no Instituto da, da FIA, é, o trabalho foi, por que é que é na implantação? E a resposta foi, é porque ali são as pessoas, certo. Muito bem. Então, é, neste momento, é, percebendo que ali fazia diferença, eu comecei a fazer formações e coaching para ajudar pessoas. Ajudar pessoas. É, de fato, a pessoa com potencial, o cara bacana, o cara tecnicamente, às vezes, bam, bam, bam. Mas pegando os comportamentos, é, como diz o Peter Decker, né o pai da administração moderna. Você é contratado pelas habilidades técnicas, porém você é demitido pelo comportamento. Então, o comportamento, é, de fato, minava certo. até o que era de melhor. E, na medida de várias formações de coaching, chegou num momento que eu fiz, então, uma das formações da Neuro semântica. E aí, algo aconteceu. Certo. E o que você poderia resumir se algo aconteceu? É uma. Você percebeu que ali tinha algo diferente que você conseguiu identificar como um resultado mais alinhado à frente? Como você vê de repente isso? Esse algo a mais? É simples, Marcelo. Resultado. Resultado. Então, então, ok. A diferença foi o resultado, atingir resultado, o que, eu que acontecia? Eu queria resultados em mim primeiro, quando eu achei um, uma metodologia que me, me possibilitou fazer resultados em mim, que eu não vinha conseguindo ainda, isso me chamou realmente muito a atenção, isso realmente me surpreendeu. E cavalo encilhado eu agarrei Eu sou, gosto, né, pô Peguei a coisa e comecei a estudar E comecei a me desenvolver Aspectos que eu queria uh, avançar Eu fui conseguindo, um degrauzinho Outro degrauzinho, outro degrauzinho E eu segui me desenvolvendo Então o primeiro desenvolvimento dentro da neurosemântica Chama-se é, autoliderança Esse que nós temos aqui É fazer em si mesmo certo. Então depois vem para fazer com o outro, por exemplo, você quer, você é um, por exemplo, um coach e você quer ajudar outras pessoas. Na neurosemântica sugere primeiro faça em você mesmo, aprenda a fazer em você. Aí você se habilita agora né, para fazer com outras pessoas. Então, é, eu também treino pessoas hoje para é, trabalhar com outros. Então, o divisor foi esse. O divisor por foi, o, eu perceber o resultado objetivamente em mim. Quando, Como eu já era coach... Eu comecei a, nas minhas sessões de coaching, executive coaching, life coaching, uh, a utilizar imediatamente. Certo. E isso foi impressionante. Então, o que eram né, 8, 10 sessões, reduziu. O processo de coaching normalmente são por volta de 8 sessões. O resultado principal começou a vir muito antes, mesmo que você mantenha o processo inteiro. Então, é o resultado que fez a grande diferença para mim, certo. usando tudo, todas são boas, todas agregando. Aqui, a neurosemântica ela tem uma estrutura, então essa estrutura, eu sou, venho da ciência, então, da aula, de universidade e de organização que precisa de resultado, se não tem resultado você não tem nada, então a estrutura, então na neurosemântica, o coach da neurosemântica você sabe exatamente... É, o que você, onde você está, onde você quer chegar, o que você tem que fazer, que passo você está E não adianta você avançar para o passo seguinte se você não resolveu a, as etapas anteriores é, é. O que eu gostaria de comentar com você, Paulo é, A gente vê que nos Estados Unidos essa cultura lá já está muito mais avançada As empresas provavelmente já têm internamente na sua cultura tá. Uma prática de coach de desenvolvimento do RH Okay. A gente vê fortemente chegando isso aqui no Brasil. Uhum. Eu gostaria que você falasse um pouco quanto ao desenvolvimento, não só da semântica, mas no geral, uhum. se você tem uma visão daqui 20, 50, 100 anos, mais ou menos o que poderá acontecer né, nessa área de desenvolvimento com essa evolução da tecnologia aliada ao fazer dentro de indústria, dentro do que for. Ok. É eu acredito que no coaching, nessa, nesse processo de facilitação, coaching é um processo de facilitação para atingir resultados. Eu acho que pode acontecer algo similar ao que aconteceu na consultoria. Então, na consultoria, no início, as empresas não tinham muito como contratar, você, é, os contratos ainda eram muito variados e, como o passar das décadas, foi se consolidando. Hoje, a empresa sabe perfeitamente como contratar uma consultoria e quais os critérios mesmo parâmetros de preço no coaching isso ainda está é, começando é, no Brasil a cultura é, do coaching nas organizações sim, ela mais fortemente se desenvolveu nos Estados Unidos na década de 70 quando a, a Big Blue, né, a IBM ela precisava desenvolver maciçamente gerentes e ela resolveu usar é, essa metodologia que devia ser usada nos esportes ela trouxe dos esportes foi um dos grandes estímulos que teve, e a IBM mede, mede tudo, tem número para tudo, e verificou. Então, um número que se fala, eu mesmo não tenho essa referência exata, mas de que o investimento de, de, de um dólar resultou em 600, é, eu não, não posso aqui validar isso, mas, enfim, de que teve bastante resultado. Isso passou a ser usado em empresas, e hoje, de fato, o que, quando nós falamos, você mencionou liderança, o que é a liderança, na essência, que não é uma facilitação, que não é um serviço. Se agora, era pós-industrial, uh, a, a pretensa liderança por comando, por somente diretriz, se ela estivesse agora já como aquilo ultrapassado, nós precisamos criar engajamento, nós precisamos criar pessoas realmente que se estimulem a dar o seu melhor. Então, esse esse líder, né este gestor, coach, que de fato facilita, ele ele precisa entender de pessoas, ele precisa gostar de pessoas, ele precisa desenvolver habilidades para ajudar o seu time a se desenvolver, seja um grupo para virar é, uma equipe, seja agora uma equipe para levar uma equipe melhor ou levar uma equipe para uma equipe de alta performance, para isso tem critérios objetivos, então é, cada tipo de liderança de fato, existe já um conjunto de core, core competências, né? de skills, de, de habilidades e competências essenciais que são necessárias. E você pode desenvolver isso objetivamente. É o que as grandes empresas do mundo hoje fazem, as boas, né? fazem isso. Elas desenvolvem objetivamente competências essenciais. Isso sim, no Brasil, ainda é, é assim, há um caminho momentos. grande por, por fazer. Então, é, utilizar uma metodologia que permita você realmente... É, desenvolver as habilidades necessárias para você se ajudar ou ajudar os outros, a meu ver, é algo que traz para o chão, traz para a realidade, traz para o resultado é, mais concreto. Tá ok. Então, para finalizar, Paulo, vamos dizer que esse vídeo caia também naquele jovem que está ainda indeciso, o ah. que, que ele vai poder estudar na vida, uhum. dá algumas dicas e como ele poderá seguir os primeiros passos... Nessa área tão boa que é a gente aprender a lidar com o próximo, com potencial e qualidade É, particularmente Marcelo, para mim, falando em jovens, falando em crianças Eu, eu uso um pouco esse lema para mim, salvemos nossas crianças certo. É, Que vão virar jovens E salvemos, talvez, tanto os jovens como as crianças dentro de nós mesmos Todos nós não temos alguma área onde nós somos jovens Ou ainda crianças E para os jovens também O que poderia ser algo Que eu acho valoroso Me vem aqui um pouco até algo anterior é, Disse que Buda quando morreu Disse duas coisas Assim para ir na síntese Capriche E persevere Continue. Então é, Capricho e perseverança. É, se você quer capricho, minha sugestão é procure qualidade, procure o que tem base, procure o que é sério, procure aquilo que é, mereça o seu empenho, a sua dedicação. Então se você tem uma metodologia, se você tem é, um, uma qualidade de informação e você se dedica e utiliza Talvez Isso não quer dizer que vai ser mais é, Fácil Ou que vai ter atalhos Porém Se o próprio resultado Ele é motivante Você ao curtir o um resultado Você pode Aumentar a sua disposição Então se você Usa uma Informação de qualidade E Fizer a sua parte, sou sorry, a sua parte é necessária. Né? Se juntar essas duas coisas, esse eu acredito que é um caminho é, para. É, uma, uma, uma harmonia melhor, né? Vivermos. Entre a natureza e o ser. Melhor, porque podemos nos perceber indo no sentido. Então, de fato, ache. O significado mesmo. Né? Ache, querido, ache o que você gosta. Seja um dos melhores. <risos> Depois, dedicando e tudo mais, é como que natural que você vai ser muito bom. Ache algo que você goste. Que tem a ver. Então se isso passa para ser autoconhecer, se autoconheça. Faça o que é necessário. Encontre algo que você realmente goste. Como, assim, partilha é, final, eu, eu deixaria essa. Eu acho que aí tem. Tá jóia. <risos> Paulo, muito obrigado. Até mais, pessoal. Até mais.